Existe uma coisa que eu gosto de seguir chamada filosofia autodidata. Filosofia é aquele ramo do pensamento que está tentando interpretar a realidade por meio da sua cognição. Você está pensando sobre o que acontece e interpretando isso através do seu contexto. Então o que é certo o que é errado, qual seria o jeito certo de viver em determinadas situações, e aí você vai ter vários pensamentos. Na filosofia autodidata o que você tem é, já existe uma filosofia, um jeito de viver, vários tipos de pensamentos diferentes, mas no autodidatismo o que você está querendo fazer é aprender coisas que você ainda não é capaz, ou seja, você observa todos os pensamentos de forma meio que horizontal, entendeu assim horizontal e você olha os tópicos as coisas que eles fazem e que você gostaria de conseguir fazer então a maneira como o Tony Robbins fala a articulação do Jordan Peterson o poder na voz do Eric Thomas então você pega todas essas coisas e é uma coisinha que na programação neurolinguística eles chamam de modelagem você está observando um bit do comportamento de outra pessoa e você queria, você fala, poxa, eu queria saber fazer isso, eu queria ter a capacidade de fazer aquilo. E aí no autodidatismo você entende que um comportamento ele é nada mais do que um algoritmo que pode ser modelado, que pode ser aprendido e colocado na sua própria vida, ok? Pode ser ativado na sua vida. E por isso na filosofia autodidata o que você está querendo fazer é... Observar a sua própria incompetência, por isso que é difícil, ninguém quer falar eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo. Observar os gaps, as janelas de competência que você precisa preencher. Observar no mundo quais são as habilidades que você gostaria de possuir se fosse possível, e yeah, é, que você possuíssem elas. E aí você precisa achar a fonte dessa competência, e com essa fonte em em mãos pode ser um vídeo pode ser um livro você fazer o trabalho necessário para desenvolver essa nova habilidade pode ser uma micro habilidade ou pode ser uma ampla habilidade ou seja pode ser num contexto específico de ser um estudante de matemática de é, trigonometria super específico ou pode ser uma coisa mais ampla ah eu quero saber o raciocínio lógico Ok e, e, e por ser amplo vai dedicar vai, de, vai precisar de você muito mais foco do que uma coisa mais específica que vai precisar de você é um cálculo maior do que que você vai fazer quando você vai fazer quantidade de repetições como que você vai metrificar e tudo mais isso é filosofia autodidata